Tudo bom. Oi, para você que está me assistindo. Caraca, alguma é coisa de Ai, não. Droga. Ai, gente, desculpa por estar desse jeito. Mas é que eu peguei a câmera e falei, vou gravar. Ah, câmera não, não né? o celular. Olha o que aconteceu com a minha unha. Ela... A minha unha é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Todas as minhas unhas. Calma aí, é por causa da luz que tá muito alta Que eu coloquei muito alto Ó, minha unha mais Viram essa Só que essa daqui, não, tipo, só caiu Não doeu nem nada, não Olha, ela só caiu E essa daqui, ela caiu, tipo, da carne mesmo Sabe, dá pra ver aí? Não dá, porque não tá focando Mas saiu a carne mesmo E aí eu coloquei um band-aid Só que esse band-aid tá saindo toda hora Não coloquei hoje, né? Coloquei ontem Aí tá sendo toda hora Aí, eu coloquei fita pra ver se segura ah, Eu vou ter que comprar outro bandido Aí eu vou explicar pra vocês Por que que eu tô gravando Tipo, assim, sabe Tudo ruim, tudo a luz ruim É só o canal não ficar sem vídeo Por muito tempo Fala boca tot Tô aqui na varanda Gravando então, vocês, comendo bombom, deixe seu like e se inscrevam aí, tá, gente? Pra me ajudar. No caso que eu tô na rede, gente. Uhum. A diferença, quando eu falo que eu tô, que eu sou horrível, pra quando eu falo que eu sou bonita, ó. Repara a diferença. Nossa, eu sou muito linda. Eu sou maravilhosa. Agora, olha quando eu falo que eu sou feia. Nossa, eu sou horrível. Nossa, eu sou muito feia. Credo. Viu, gente? Parece que eu fico mais bonita quando eu falo que eu sou bonita Do que quando eu falo que eu sou feia Isso é muito coisa, então... Eu não sei se eu vou postar esse vídeo hum, Se eu não postar, eu vou estar falando sozinha Tá com visita aqui em casa Olha meu cabelo Linda Eu vou pra sala pra vocês me verem melhor um pouco E, gente, só fui pra lá mesmo pra vocês me verem um pouco melhor um pouco E eu tenho que aprender a gravar melhor Quando eu vou gravar vlog, essas coisas assim Eu gravo assim, gente, assim com a câmera baixa Fica muito ruim Eu tenho que aprender a gravar assim, ó Segurando assim em cima Porque senão fica muito... Tipo, não dá pra ver nada, só dá pra me ver O cachorro! O cachorro vizinho fica latindo, mano Gente, eu acabei de tentar começar a gravar uma live, mas aí disse que meu canal não atende aos requisitos para gra gravar live live em... por dispositivo móvel. não entendi nada. Eu acho que é porque meu canal não deve ter uma quantidade de seguidores para poder gravar, é, para poder fazer live pelo celular, entendeu? E eu não tô com preguiça de pegar o notebook. Começou a gravar também. E isso não é legal você gravar porque outra pessoa tá gravando ou porque você quer ser famoso ou famosa. Tipo, se você quer ser famoso ou famosa, tudo bem, né? Porque você vai criar o seu canal e você tá correndo atrás do seu sonho, quer ser famoso ou famosa. Uh, mas se você tá gravando por, tipo, sei lá, você quer o se acha, essas coisas assim idiotas, sabe? Não faz sentido você gravar por causa dessas coisas. Mas, tipo, geralmente as pessoas que são conscientes, né, gravam Que nem eu, né, gravam Gravam porque gostam de gravar Porque gostam de ter um canal e tudo mais, né Então, é isso, gente Ah, tá E tem, eu já vi os youtubers falando, tipo, pra Pra outro, pra outro para outra pessoa, tipo é, tem um milhão de inscritos a pessoa aí o a outra vai lá e fala que tem mil tem mil tem dois mil inscritos aí fala como tipo fala como se fosse pouco entendeu não só como outras pessoas eu falo de si mesmo quando tinha aí quando tinha mil inscritos quando tinha dois mil inscritos isso achava que era pouco sabe eu não acho que dois dois, dois mil pessoas mil pessoas são poucos, eu não acho que isso é pouco, tipo, mesmo eu tendo poucos inscritos, se, se um dia eu tiver 2 milhões, sei lá, trilhões de inscritos, é, eu nunca vou, tipo, esnobar ou falar, tipo, pra outras pessoas, nossa, você tem poucos inscritos. Não, porque eu acho que isso é bobeira, é idiotice, sabe? Falar isso. Porque Mano, mil inscritos são mil pessoas que estão te acompanhando, cara, é muita coisa E mesmo se você tem é, mil inscritos, mesmo se você tem três mil inscritos e tudo Por que você acha que mil pessoas é pouco? Então... Gente, se você tem milhões de inscritos Eu sei que você se você tem milhões de inscritos, você provavelmente não vai estar tá vendo esse vídeo Mas se você estiver vendo Se você tem milhões de inscritos ou se você tem pouco... Não fique snobando as outras pessoas, não fiquem assim, snobando essas coisas assim porque é bem chato, bem feio não, tira a música, por favor <risos> Não sei nem ver o que eu tô falando Vou escutar a música na, da academia não. Gente, eu quero fazer um vídeo muito legal aqui pro canal Que... E, eita Que é... Eu tô com um projeto de vídeo muito legal aqui pro canal que eu não vou falar ainda, né? Porque senão pode vir outra pessoa na minha frente e vir fazer porque tá difícil. <risos> ai, ai. Então é isso, gente. Se inscreva aí no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos pra me ajudar e fique ative o sininho das notificações aí pra vocês ficarem ligadinhos pra quando eu postar esse vídeo super top aí pra vocês gostarem, entendeu? Hum. A gente tá sendo tipo uma live, né? Então. Bem.